Vocês estão vendo, gente, a Tatiana, ela não tem estresse, não tem tempo ruim, não. É, estudar, gente, assim, eu sempre gostei, eu gosto, e assim, eu é, as pessoas falam, nossa, você é muito inteligente, eu não acho que, eu acho que eu sim determinada, eu não paro, o que eu começo a fazer, eu vou ter o um final, sabe? Eu acho que não é que é questão de lutar mesmo, sempre assim, de ser determinado para fazer. Eu quero isso e desde o início eu falei eu vou passar nesse concurso. Eu falava esse concurso é para mim, sim. Caraca, caraca, é, simples e assim. Como... Não é porque assim como eu sou, eu sou bastante também religiosa, eu tenho bastante fé, acredito muito, né? Nas promessas de Deus, enfim. E eu pedi a Deus, Senhor me dá um, um concurso em redação. Aí ele me deu e eu fui. <risos> Que honrar. Aí, eu, aí foi isso, assim. Aí eu fiz de tudo, estudei bastante. É isso. Eu tô rindo aqui, eu tô achando engraçado. <risos> Porque, Porque, assim, você sabe tá que a redação é meu, é meu bicho-papão, né? É, eu acho que tem, tem uma coisa religiosa, eu sou bastante religioso também, e acho que nos, nos melhores momentos da minha vida, meu sogro olhou para mim assim, bem sério, eu achando que ele fosse falar alguma coisa inteligente, tal, alguma coisa assim que me ajudasse a resolver. Ele falou, olha, Deus proverá. Uhum. Eu creio. Ele falou isso. E uhum. eu não, não, não levei fé. No dia seguinte, a coisa se organizou, deu direitinho. Eu acho que o exemplo da Tatiana aqui é bem interessante, porque ela mostra uma pessoa que ela tem fé e é perseverante. Não adianta ter fé sem ter essa perseverança. É não, a cada dia ele cuida, porque ele veio bem na mesma necessidade Deus me deu no momento certo eu tava desempregada, né, com o filho e assim, o concurso que eu pedia então assim, foi o concurso que eu consegui passar deu certo e resolveu eu... tua vida, né então nossa, eu fiquei bem feliz. Na verdade, eu nem acredito, não estava acreditando. Assim, eu, eu falei, eu vou passar, mas na hora que saiu o resultado, só eu mesmo, em primeiro lugar, gente. A sábado eu fiquei meio aérea, assim, né? <risos> saiu. Aí depois que eu fui contando, fui vendo, assim, deu certo. A Luciana Souza fala: essa é a minha amiga Linda Guerreira. Gente, merece... me ajudou tanto nesse momento, não é ela? Luciana, a vitória também é sua, viu? É dela também, viu? Merece todo o sucesso do mundo. Esse é só o início de um sonho. Parabéns, amiga. Cara, tem muita, muito fã seu aqui no nosso chat. O Gilberto Sim. Castilho entrega. Tem uma matéria de um cara esquisito que ela não gostou. É, imagino, imagino. Sempre tem. Sempre tem um cara esquisito assim. Ele entregou. Ai, Manoel. Nossa, que história é linda. Tatiana vai longe. Eu não tenho dúvida, gente. Eu quero repetir daqui a 10 anos essa entrevista com a Tatiana. O filho dela já vai estar, já vai estar com 13 anos de idade. E aí, ela vai contar... Como é que foi aí, esses, como é que foram esses últimos 10 anos, que ela conseguiu fazer dentro da Prefeitura de Belo Horizonte? Uma coisa que eu sempre acredito é, cara, é, eu acho que a, quando a gente consegue vencer um desafio na vida, a gente tem a oportunidade de receber um outro desafio. A Tatiana está entrando agora num sistema de saúde que tem muita chance de crescer e se organizar. E aí vem outro desafio, outro desafio, ela vence, vence, vence, desse jeito que ela está aqui. Né? tranquila, com uma cabeça bem simples em relação a esse objetivo. Tatiana, quais foram as suas inspirações para estudar? Tem alguma história de vida, sei lá, alguma pessoa que te inspirou? Na, na verdade, para estudar, <risos> tem que não, mas para determinar, como determinação, ser determinado também, a minha mãe é, a minha família é, sabe? Eles lutam, sempre lutaram muito, assim, e... E eu devo muito, assim, a eles, assim, tudo que eles fazem por mim, né? Eu tenho uma outra irmã também, que é, de, que é deficiente visual, e ela também, como eu, luta, estuda, e está vencendo assim, né? E, e, nós, e nós dois fomos contemplados com a deficiência visual. Mas foi bem, tá, tá tudo certo, assim. já, já é da família, então, essa garra? É, Oi, tá eu dizendo? sempre fui estudar, assim, mas... mas assim, nada de cobrar. na verdade, nunca ninguém nunca me cobrou, você tem que estudar, você tem que fazer, porque eu, desde pequena eu sempre quis, quando eu, eu como eu fui alfabetizada com 13 anos, eu via os meninos indo para a escola, meus primos, meus irmãos, eu ficava muito arrasada, porque eu morava no, no, na, na, na zona rural mesmo, eu nasci na zona rural, sim e lá não tinha recurso nenhum para estudar, eu ficava muito triste, porque vendo as pessoas com cadenas, eles estudava, eu achava assim, ah, eu acho que, eu não, que isso não vai ser para mim, e depois eu descobri que foi, né, e que eu tô aqui, assim. Não, eu tenho vontade de comprar uma passagem para te dar um abraço, só para ir aí. Sério, eu fico, fico bem emocionado, eu acho que é a realização, é a realização. É, mudando de assunto aqui, o Gilberto Castilho falou de um tal de Douglas Rondo, Douglas Rondo, que deve ter dado trabalho para você. Douglas Rondo, Douglas Rondo, ele ficou doido com Douglas Rondo comigo, porque ele precisava de alguém para para estudar, para com os vídeos, ele sempre me ajudando, né? Eu fiquei meio doido com Douglas Rondo no início, falei, meu Deus, eu não vou acertar nada de Douglas Rondo é mesmo, você perguntou. Eu, eu gostava, mas eu falei, eu não vou aprender, <risos> isso tá difícil demais, gente. E a Lu sabe também, tanto que eu ficava apavorada com o a Larrão e quase não caiu, não caiu, né, assim, direito. O Johnny Silva Pinto falou, não teve estresse, nós sabemos. <risos> é, é, isso aí, Johnny. tá revelando. Na verdade, os meus amigos sabem quanto eu sou ansiosa e quanto eu ch sou chorona. Né? sou chorando demais. O, o José Eduardo fala, José Eduardo, família abençoada por Deus. Amém. Bom, bacana. Vamos lá, Tatiana. Assuntos, então, um pouquinho mais pesados para quem está nos assistindo. Para quem tem deficiência visual, o nosso site é acessível? O site não é acessível, porém você é, né? É assim, faz uma diferença. Me o fala site... aí, o que eu tenho que melhorar no site? Então, eu não, sou, eu não sei nada de informática, você sabe, eu te falei. Mas, a questão de... O layout, que, ele, que eu perguntei para o Gilberto, o que, que é, Gilberto? Me explica. O layout de, do site tem que ser é, com menos imagem possível. Não sei se é o seu, mas uns um, um sites, é, em, é, de modo geral, é, tem muitas imagens, muitas informações que o programa não lê. A gente não consegue navegar. Assim, ah. como os, assim como os PDFs, né? Porque os PDFs que têm muita imagem não lê os que tem imagem, e qualquer qualquer mensagem assim que que tem alguma imagem lê para a gente como foto fala foto foto e não lê o que é só fala foto e às vezes tem um texto dentro de um quadrinho de um texto de um de um quadrinho ou de um de uma imagem não lê Johnny Gilberto pode explicar melhor <risos> que estou acostumado comigo é como que é essa questão mas é isso assim entendi entendi a Bé, é a questão. Eu vou, eu vou me policiar mais para não colocar texto dentro de imagem. Né, de porque você é sempre, sempre acessível, porque é, terminava né, o limite máximo, a gente mandava mensagem para você, pedia na hora se você liberava mais de para mim, porque não deu certo, não, preciso estudar. E você sempre foi acessível, assim. Muito obrigada. Não, eu, eu que agradeço. Eu estou contando a sua história, que você não sabe o presente que eu estou ganhando. Uhum, que bom. Eu acho isso importante. Eu estava conversando com uma amiga minha hoje, ela falou, Alisson, tu gosta da aula? Eu falei, amo. Desde criança, desde criança. Acho que é uma forma de funcionamento. Não vou dizer que é uma vocação ou é uma sina, mas é uma forma de funcionamento. Então, desde criança, eu, quando eu estava sendo alfabetizado, eu terminava mais cedo minha tarefinha lá para ajudar o colega do lado. Eu enchia o saco dos colegas do lado para ajudar a ensinar e tal. Ah, você já Sim. gostou, desde sempre, né, você já Desde gostou. sempre, eu atrapalhava mais do que ajudava, depois a professora me contou isso e me colocava de castigo, mas <risos> sempre fui hiperativo e sempre gostei dessa, dessa área da educação, para mim é, é uma realização de sonho poder contar a sua história aqui, Tatiana.